Então, eu tô com a mão suja já, tô toda errada, porque eu tava testando pra ver o que, que eu ia fazer. Então, agora que eu decidi, vamos começar. Eu vou colar o nosso querido adesivo de sempre no meu olho, nos cantinhos, pra fazer a maquiagem ficar direitinho e não ficar tudo errado. Vou colar. Isso é agoniante, sério. Segunda vez que eu tô colando esse negócio no meu olho, eu ainda não acostumei com isso. E acho que nem vou, porque eu não coloco frequência suficiente para. Mas... A esperança é a última que morre. Um dia, quem sabe, eu me acostumo. Vou passar... Devia ter passado antes, mas vou passar agora. Primer... Só no olho, porque como eu tô fazendo o olho primeiro, eu não preciso passar pra poder botar isso aqui e não tirar junto a metade da base. Então, primer. E corretivo. Agora eu vou passar com isso aqui Não, vou trocar Vou passar com esse aqui De depois da a sombra, a minha sombra No cantinho interno E eu achei linda Essa cor Estou apaixonada, inclusive Vamos lá Amei essa cor. Jesus, tô apaixonada. Vou pegar aqui um paninho. Que em algum momento da vida já foi, mas umedecido hoje tá seco. E vou passar, vou limpar meu pincel nele, porque eu só tenho este. Então, a gente limpa pra trocar de cor. Agora eu vou passar um outro marrom Quase vinho também Só que mais escuro aqui no canto fora Com o cotonete eu vou limpar bem aqui embaixo da sobrancelha Que é onde eu não quero que tenha sombra nem nada O molho tá pronto Com o meu pincel eu vou passar um branquinho pra delinear mais a sobrancelha, mas assim, nada muito marcado. Só pra fingir que eu tentei fazer alguma coisa na sobrancelha, porque eu nunca faço nada. Vou passar uma um pouquinho mais clara bem aqui no cantinho. iluminada e vou tirar isso daqui Ai. o que é sempre muito bom ah Jesus e aí o olho fica ó, bem marcadinho tem que passar muito trabalho, que é muito bom, porque eu tenho preguiça de algumas coisas, viu? E vamos para a pele. Depois eu vou ter que lavar minha mão, que eu estou cheia de delineador na mão. Passar o primer no rosto todo. base eu uso o BB Cream da L'Oreal mesmo, porque sim não tem uma explicação óbvia simplesmente porque eu me dou bem com ele e ele é o único que é da minha cor branca, pálida fantasminha camarada Clara, o BB Cream claro eu ainda acho que ele podia ser um pouquinho mais claro porque ele ainda é muito amarelo pra mim, pelo menos mas pra igualar a cor do meu pescoço do meu corpo, por causa do meu rosto tá bom e eu apliquei com essa esponjinha mesmo de base normal que eu acho que fica mais bonito e esse BB Cream eu tenho Sério agonia com ele, que ele deposita na sobrancelha. Então, com a esponjinha, eu consigo passar bem direitinho sem encostar nelas. Vamos pro corretivo. Meu corretivo tá acabando. isso e eu estou com um corretivo até na perna, que não precisa, quer dizer, precisar até precisa, mas eu não vou passar, mas para contorno, porque eu estou com essa cara de bolacha. Vou mostrar o branco. o resto dos olhos. Vou passar meu lápis. Tem gente falando na rua, que nem mais condenada. É vou ter que usar aquele espelho ali, porque eu preciso segurar meu olho, então vou virar um pouquinho. preto vou passar o lápis né? lápis preto embaixo e assim eu não fiz nenhum risco muito definido porque é para parecer só aquele borrado mesmo e vou passar um pouquinho aqui rímel, passar primeiro uma prova d'água, rímel eu posso passar com esse aqui, passar primeiro uma prova d'água e depois um... não, primeiro um, que não é a prova d'água, depois uma prova d'água, para ficar bem... Que é um muito gigantes Aí passa uma vez só e vem, eu vou passar mais E é isso eu Espero que vocês tenham gostado De se arrumar comigo Um beijo Ah, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo E de dar um like nesse vídeo só pelo trabalho Que foi fazer a minha maquiagem todinha aqui no chão hein? Um beijo Tchau